Essa é uma palavra para você que se sente desmotivado para buscar Deus. Então a parte vai ler para a gente um texto de Mateus 7, do verso 7 até o 14. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas." Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, pois a porta é estreita, e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. É possível resumir essa palavra em os dois princípios, né? o primeiro deles é peçam e receberão. Então, existe uma ordem que Jesus dá a respeito da gente buscar, da gente pedir, né, entrar em oração. E não é uma coisa natural. Então, a gente precisa sair desse ciclo, quebrar esse ciclo de buscar, simplesmente satisfazer as nossas necessidades pessoais. E por isso que Jesus ensina a gente a pedir, a buscar. né. E ele dá um exemplo bem interessante para a gente, que é o da parábola da porta estreita. Né? E ele fala que existem duas portas. Na porta larga, muitas pessoas estão passando por ela. A gente vê multidões, é onde a maioria das pessoas estão. Quando a gente vê multidões, a gente tem uma tendência a querer seguir os passos dela, porque todo mundo está fazendo isso, então parece que está certo. Só que o Jesus está falando é não, entre pela porta estreita. Tem uma porta larga, fácil, então todo mundo está indo por lá. O que, que me levaria a deixar de andar com a maioria? Eu preciso ter convicção, ter revelação a respeito do que Deus quer para mim. Porque senão a tendência é a gente ir, como as pessoas dizem, né? Maria vai com as outras. Então a gente acaba andando fazendo com que todo mundo faz. Né, que todo mundo diz que está certo Que todo mundo diz que é legal Mas o que Jesus está falando é assim Se a maioria das pessoas estão indo por um caminho É porque esse não é o caminho que eu escolhi para você O caminho fácil, na verdade, é o que leva à perdição O caminho que conduz à vida A vida espiritual, a vida eterna É um caminho de dificuldades e O que dá para concluir disso É que nunca vai ser muito confortável e fácil Buscar a Deus, buscar o reino de Deus Sempre vai ser um processo de busca, né? um processo de porta estreita. Quando um dia você se acostumar a andar pela porta estreita e você já tiver o jeitinho de passar por ela e tal, a porta sempre continua estreita. Então você vai descobrir que, na verdade, tem uma parte mais estreita. E a gente vai caminhando de porta estreita em porta estreita. É cada vez mais estreita. Não é para se acomodar em fazer o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo diz que está certo, o que todo mundo diz que é legal. Então é como se ele estivesse dizendo que a gente tem que ir na contramão do que as pessoas fazem. Imagina uma enxurrada de gente que está vindo por um caminho e você querer seguir no caminho contrário. Vai ser fácil isso? as pessoas vão te atropelar, elas vão falar que você está errado, você tem que voltar você tem que andar no mesmo caminho que elas elas vão te perseguir, elas vão tentar te empurrar para que você siga o fluxo né? Mas Jesus ele orienta a gente a mudar de mentalidade né? a não andar segundo a mentalidade das pessoas desse mundo, você está entendendo que está difícil, então você já descobriu uma coisa certa entendeu? porque tem muita gente que acha que buscar a Deus e fazer as coisas de Deus é fácil bastaria eu frequentar uma reunião aos domingos cantar os louvores e está tudo beleza, tem muita gente que acha que é fácil, que a porta ela não é tão estreita assim. Se você está entendendo que as coisas são difíceis, que você precisa buscar e que depende de você e de ninguém mais, então pelo menos você já entendeu que essa porta é estreita. Então isso é uma boa notícia na verdade, porque você já descobriu que essa porta é estreita. Então o que, que precisa ser feito então? Você já entendeu que ela é estreita? É caminhar por ela. Isso é uma decisão que você pode tomar e que ninguém vai poder tomar por você. E por isso que a salvação é individual. Por isso que a nossa caminhada com Jesus parte de uma decisão Pessoal, ninguém pode fazer pela gente né? e aquilo que poderia ser feito por nós, Jesus já fez por nós, e é por isso que a gente está hoje, né, partindo pão e bebendo do cálice. E aqui também a gente vê Jesus falando, nos apresentando Deus como um Pai. Ele até compara, assim, nós aqui, sendo maus, a gente consegue dar coisas boas para os nossos filhos. Quanto mais ele fala que o Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, é um relacionamento de intimidade, né? De proximidade. Deus, ele quer dar para aqueles que pedirem, que buscarem, né? É um desejo do Pai. Só que também Jesus, ele fala que nem todos são filhos. Alguns ele deu o direito de se tornarem filhos Aqueles que decidiram obedecê-lo Então assim como Deus ele é um pai A gente também precisa buscar ser filhos Esse é o corpo de Jesus Sem Jesus gravando que eu